O vasto currículo aqui do professor Douglas de Mateus, eu vou resumir aqui em poucas palavras, ele é atuante nas áreas de administração e marketing comercial e desenvolvimento humano, é coach em, fo em foco em treinamento, palestra, dá palestras, tem livros publicados também, que ele vai falar um pouco aqui também, e é professor também da FATEC, de Mogi das Cruzes. Ô Douglas, muito obrigado mais uma vez, acho que é a segunda ou terceira vez que você está aqui no Dessa entrevista, obrigado Exato, mesmo, por você ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. É um prazer inenarrável estar aqui novamente no Diário de Suzano. Quero mandar um abraço para todos aí que estão acompanhando. É, gosto muito de Suzano. Suzano é minha cidade natal e eu fiquei muito feliz com o convite. E quero parabenizar o trabalho importante que o trabalho do DS aqui na cidade, em especial o seu trabalho de gar. Te acompanho ali nas redes sociais, estou sempre curtindo. Você que faz um jornalismo aí importante para a cidade e para a região. O Inenarrável já virou uma marca, hein? Você sempre Exato. fala o <risos> a gente fica esperando você falar o Inenarrável, <risos> bacana. Bom, Douglas, tem muitas perguntas, a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos, né? Hum. É... E aí eu queria que você falasse um pouquinho da FATEC, lá do seu trabalho, antes da gente falar também da IA performa. Queria que você falasse como que está o trabalho lá na FATEC. Perfeito. Eu aproveito então essa oportunidade para falar que a FATEC né, oferece ensino superior gratuito, aí a FATEC de Mogi das Cruzes, que está com as suas inscrições abertas para o vestibular até no dia 28 do 6. É, para ter maiores informações, você pode acessar o site vestibularfatec.com.br ou o site da FATEC de Mogi, fatecmogidascruzes.com.br. Lá, Edgar, nós temos cinco cursos inteiramente gratuitos para a comunidade, a região. A gente tem muitos alunos é, aqui da região de Suzano. Temos o curso de gestão empresarial à distância. Temos o curso de agronegócio uhum. no período da tarde e da noite. Também o curso de análise e desenvolvimento de sistema, também tarde e noite. Além do curso de recursos humanos e logística no período da manhã. É, e a gente, eu, assim, eu, eu fico muito feliz de estar ali e poder dar as aulas que eu dou na área de marketing, na área de comportamento uhum. organizacional e contribuir com a formação aí de uma série de profissionais. Fica a indicação aí para quem nos acompanha, que são cursos gratuitos. Inclusive, você trouxe aqui esse livro, o Manual Completo de Gestão para a Formação de Tecnólogos, né? Conceitos e Práticas, que eu vou mostrar aqui nessa câmera aqui, pedir para a Isabela que é o, que o, o livro que vocês usam lá também, né? Esse Exatamente. Está na grade também, né? Está na grade. Esse e... é recente? foi lançado. Esse agora... foi acho que 2000, tá? um pouco antes da pandemia. Tive o privilégio de escrever junto com a Terezinha Covas, uhum. né? organizar junto e uma série de outros autores. É, que busca sintetizar os principais conceitos acerca da gestão empresarial. Então, tem desde aspectos uhum. relacionados à economia, a marketing, gestão de pessoas, qualidade, tecnologia, nesse livro, focado para os tecnólogos que tem uma visão mais pragmática é, da aplicação dos conceitos. Uhum. O, o, o mundo está mudando, né? o mundo é, empresarial também, evidentemente, e de recursos humanos está mudando cada vez mais. Às vezes eu me assusto um pouco com a velocidade da tecnologia, né? Hoje você vai numa padaria, por exemplo, você vai pagar um café em dinheiro, o pessoal fica olhando assim, porque não é mais dinheiro que a gente usa, né? Você vai, por exemplo, tirar um título, você não tem mais o papel. É tudo no celular hoje, né? Você não é vai exatamente. mais no banco, você resolve tudo por, por, pelo aplicativo do banco. E como que a gente acompanha, ô, ô Douglas, essas transformações? Quem é, sei lá, do, da, era, da era mais... Que não tinha essas tecnologias analógicas, né? Como Sim. eu, assim, como que você acha que a gente tem que acompanhar isso, seguir esses modelos novos que vão surgindo? Todo dia a gente vai vendo mudanças, né? E tem até, vai ter avatar daqui uns dias, né? Exatamente, também. <risos> a gente já está mirando para o metaverso. É, metaverso. É, você falando aí dessa mudança, eu me recordo que hoje eu falei com a minha filha há pouco, e ela falou assim: papai, traz moeda. E o desafio de conseguir moeda? Pois é. Porque é tudo pagamentos eletrônicos, né? Mas eu já Sim. ensinei ela a fazer um cofrinho, falei, quando encheu o cofrinho, aí eu compro o que ela quer que compra, né? Ensinando a capitalização. Mas, voltando aqui à pergunta, é extremamente importante todos estarem conectados com essas mudanças que acontecem no mundo, né? Nós falamos que o mundo está cada vez mais VUCA e bane, né? que são acrônimos para explicar né? que o mundo está cada vez mais volátil, está cada vez mais imprevisível, a gente vive um certo clima constante de ansiedade. Esse é um dos males do século que já tinha sido observado pela Organização Mundial da Saúde, e agora com a pandemia parece que isso se intensificou, porque a gente passa, por exemplo, um problema um desafio aí de guerra. Aumento da inflação a todo momento, nosso dinheiro perdendo poder, eh, as tecnologias vindo e substituindo e transformando a forma de, de se conviver na sociedade, é criptomoedas, é avatar, é NFTs, enfim. É importante que todos, independente da área de atuação, da formação, que esteja conectado e aqui parabéns para você que está nos acompanhando conectado aqui é, nesse canal de informação tão preciosa e você tem que se atualizar ou você se adapta a esse contexto ou infelizmente você vai ser substituído é, um, um telefone fixo, parece que não, não é, existe né é, se você não tá na nos no... dias a faculdade me mandou um e-mail assim, ah, qual que é o seu telefone fixo eu não estou mais conseguindo eu falei, não tenho mais eu tenho só o <risos> celular não tem mais telefone fixo na minha casa o mundo hoje está diferente e, e é importantíssimo que todas as pessoas comecem a se adaptar a isso. Por exemplo, aqui é, a gente está fazendo uma entrevista que está no Facebook, está é, no YouTube, YouTube, que a pessoa pode ver agora, Instagram, já pode curtir, é. pode compartilhar. E, e fica um histórico de tudo isso, essa é a nova realidade. Ou você se adapta ou, infelizmente, vai ficar para trás. Então é importante a leitura de livros, já tem muitos livros relacionados, por exemplo, ao metaverso, a essas inovações tecnológicas, e, e sempre pensar como que eu posso colocar isso em prática no meu dia a dia. Por exemplo, uma parcela da informação que eu consumo é através das redes sociais. Uhum. Então, eu estou ali acompanhando, seja o diário ou outros canais, porque ali é uma fonte de informação é, preciosa, muitas vezes mais do que o, o, o, o contexto mais analógico ou físico. O digital hoje está presente e deve se intensificar, talvez, quiçá, é, daqui a um tempo você e eu vamos estarmos aqui Sim, com os nossos é avatares <risos> né? como eu já vi acontecer em alguns uhum. lugares e isso abre uma série de oportunidades mas também gera uma série de desafios porque se a pessoa não consegue lidar com a tecnologia ela pode ficar à margem do mercado de trabalho à margem até da questão social, de conviver se a pessoa não tem um WhatsApp, você fala eu vou te mandar via WhatsApp, aí a pessoa fala mas não tem um WhatsApp, ah tá, você não tem como uhum. fica a comunicação. Não que seja obrigatório, mas hoje é usual. WhatsApp e outras redes, né? Você acha que a, a pandemia, com certeza, ela é, acelerou, né? Essa... Com certeza. Eu me recordo que um pouco antes da pandemia, nós estávamos falando da quarta revolução industrial, é, internet 4.0, indústria 4.0, entre outros aspectos. Quando a pandemia chegou e, de certa forma, obrigou a todos ficarem em casa, ou boa parte... Uhum as empresas tiveram que se reinventar. É, é lógico que a, que a pandemia é algo é, negativo, né? subtraiu uma série de vidas, mas digitalizou muito. Eu vou dar um exemplo. Consultas é, médicas que estão sendo realizadas é, online. Então, muitas vezes, isso facilita sobremaneira. E, às vezes, eu preciso me deslocar, ficar horas. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, fiquei três horas para ser atendida no médico. Aí eu pensei, poxa, alguns meses atrás eu fiz um atendimento online rapidamente. Telemedicina, agora? A telemedicina é uma realidade. E que não ia acontecer se não tivesse a pandemia, infelizmente. E, e não é só a telemedicina. Hoje, a quantidade de produtos e serviços que a gente pode consumir através das redes, né, da internet, enfim, é imenso. Não estar digitalmente é, pode ser um grande desafio. Então, eu penso que todos precisam é, até se articular nesse sentido. É da mesma forma que antes tinha muito currículo de papel hoje o LinkedIn ganha espaço cada vez mais agora tem o vídeo currículo também vídeo né? currículo. como que é isso o vídeo currículo então, você que está no sempre sim. conectado com essas com as empresas também é, tem muita empresa pedindo vídeo currículo. Exato. Porque, especialmente, por exemplo, a pessoa vai fazer um estágio. Ela não tem um super currículo porque ela está começando a vida dela hum. acadêmica. Então, o que eu quero ver? A pessoa consegue se comunicar? Ela consegue é, falar bem? Ela lida bem com a tecnologia? O último processo seletivo que eu fiz para estagiar na minha empresa? Vídeo currículo. Porque não tem muito o que você analisar o currículo de quem está começando. Agora, é só o estagiário não, outras empresas também. A pessoa vai atuar na área de vendas. Como que a pessoa fala? Ela fala adequadamente? Ela consegue se posicionar diante de uma câmera? Porque cada vez mais a gente fica diante das câmeras. Essa é uma realidade. E isso pode ser treinado. Então, as empresas têm utilizado, sim, esse recurso. Porque, às vezes, facilita até o processo de entrevista. Se antes eu tinha que chamar a pessoa para fazer cinco ou seis perguntas, eu falo, faça o seu vídeo currículo e responda essas perguntas. Tá certo. Bom, é, a gente passar <risos> para as próximas perguntas. Eu queria que você falasse um pouquinho do, do IAPERFORMA, que é um Instituto de Alta Performance Humana. Hum. Você dá bastante cursos lá né, também no, no, Sim. no Instituto. né? Como que ele funciona? É, se a pessoa tiver, que quiser alguma informação, como que faz? Tem o... O portal também, né? E está nas redes sociais, com certeza. Né? Exato. Nós estamos nas redes sociais. Eu me recordo assim, ela nasceu aqui do lado, né, na rua Barwell, aqui, e a Performa, há 10 anos atrás. A gente já tem 10 anos de atuação no mercado. Nosso foco é o desenvolvimento humano, treinamento, coach, palestra. Uhum. É, hoje a gente tem atuado também muito dentro desse contexto digital. Então, hoje eu tenho uma carteira considerável de clientes que eu faço atendimento online. Então, pouco antes de estar aqui com você, eu fiz dois atendimentos de mentoria, né, sentado, entre aspas, na minha casa, ali, né? não que eu não estou aqui morando aqui tão perto, mas hoje o atendimento online é uma realidade. Recentemente eu dei uma palestra para a Hyundai também online, então a gente faz todo esse serviço Aí online, mas... Reuniu quantas, quantas pessoas nesse, nesse atendimento Olha, online? Nessa palestra que você... Nessa palestra chegou a estar em torno de 400 e poucas pessoas, Olha o que ali. eu não conseguiria presencialmente, não se consegue. você for pensar. Fora as pessoas que vão assistir depois, porque juntou a planta de São Paulo e a outra planta, acho que é Jabuticabá, aquela região ali, da fábrica mesmo. Então, eu fui vendo ali na, na tela, né, assim, o número das pessoas, eu falei, nossa... Eu esperava 100, 200 uhum. e chegamos a um número muito próximo O que, a que o 500? pessoal mais pergunta assim nessas palestras? Que você... Nessa palestra. Assim, alguma curiosidade, alguma aflição, alguma coisa que eles mais perguntam para você? Foi, foi bem nesse sentido. Essa palestra tinha como objetivo um programa que eles estão desenvolvendo lá relacionado à qualidade de vida e como viver com essa angústia, com essa ansiedade de como vai ser o amanhã? Por exemplo, se a gente for pensar em carro, será que vai ter carro elétrico para todo lado? Uhum. Aí você fala assim, nossa, esse é o futuro carro elétrico. Mas se você for acompanhar as notícias, lá na Alemanha, eles estão ligando as, as fábricas de carvão de novo. E aí, será que faz sentido você ter um carro elétrico, mas para produzir eletricidade está usando carvão porque existe uma guerra, uma crise? Então, há desafios ainda nesse sentido. O que, que a gente trabalha é, dentro do Ea performa, Principalmente ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos. Uhum. Seja comprar um carro, aumentar o faturamento, melhorar o relacionamento com a esposa, é, abrir um empreendimento. Então, os objetivos são muito mistos. A gente faz também treinamentos na área é, motivacional, comportamental, além da tradicional formação em coach, que é o nosso carro-chefe que, a priori, a gente está em stand para lançar uma versão online. Com a pandemia, a gente teve também que reequacionar muitas coisas. Mas é, o legado positivo, volta a destacar, da pandemia é que provocou a digitalização. Eu já tinha alguma coisa online, mas hoje eu estou muito mais presente online do que eu estava antes. E também quebrou algumas barreiras de que ah, eu preciso estar frente a frente para que o processo aconteça. Não eu falei com uma pessoa hoje do Rio de Janeiro, que a gente está fazendo processo de mentoria, o outro está em São Paulo, mas também mora no Rio de Janeiro semana que vem já está de novo no Rio o que eu não conseguiria atender num formato presencial, seria inviável a pessoa pegar um avião ou eu pegar um avião para fazer os, os nossos atendimentos de mentoria. Já com a internet, isso facilita sobremaneira. O Iaperforma pode ser acessado ou através do site www.iaperforma.com.br, também nas redes sociais, arroba Iaperforma, ou e muita gente acaba chegando em mim mesmo. Né? Até a pessoa que eu falei um pouco antes de vir para cá, eu falei assim, como que você me achou? Porque muitas vezes vem uma indicação e tal. Ele falou, entrei no Google foi <risos> que bom que eu tô aparecendo lá aí. e aí eu tava até comentando quando eu tava vindo com a pessoa que tava comigo que assim, não é a primeira vez que às vezes vem empresas então, você tem que estar na internet e aí você precisa realmente ter um portal, não adianta eu ter lá só a minha empresa falando assim, olha, esses são os meus cursos, então a gente produz conteúdo tem muitos artigos tem conteúdo de vídeo é, a gente entrega realmente valor para a pessoa através dos nossas redes sociais, através do nosso site e eu fico muito feliz e satisfeito com o trabalho que a gente faz lá no e de ajudar as pessoas. Tá certo. Douglas, nós vamos para um comercialzinho aí de 30 segundos. Peço licença para o nosso amigo internauta, nosso amigo internauta que está nos acompanhando. 30 segundinhos e estamos de volta, tá bom? bom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 Márcia Silva, de Itacoaxetuba. Hipercap, ajude e concorra. Bom, estamos de volta aqui com o professor Douglas de Mateu. Professor Douglas, é, muita gente perguntando aqui sobre o curso de coach, mas antes de fazer essa pergunta, se eu falar um pouquinho sobre o curso, é, queria a sua opinião sobre a internet. né? A gente conversou aqui que ela avançou, né? ela, ela ampliou aí os os horizontes com a pandemia, né? Foi acabou avançando muito, mas você não acha que às vezes é, as, as redes sociais, a tecnologia acaba também nos distanciando? Por exemplo, você tem lá sua mãe que faz tempo que é uma pessoa tem a mãe que faz tempo que não via, né? Em vez de ele visitar, acaba indo pela tecnologia porque tá mais perto dele, né? Acaba também aos, aos poucos distanciando a pessoa, não? Concordo com você que assim a tecnologia é ótima, mas a grande questão é como a gente utiliza ela. Então, por exemplo, se a minha mãe mora distante, eu posso fazer mais contatos com ela através das mídias, né, através uhum. da internet, por assim dizer. Mas isso não é motivo para eu me ausentar de visitas físicas, né? Eu poderia estar tá fazendo, a gente poderia estar tá fazendo essa entrevista, eu lá na minha casa, online, e você aqui. Mas nada como o olho no olho, é, né? O contato. Eu, eu penso que isso não substitui. Por outro lado, ela possibilita, talvez, vamos supor, que você vai entrevistar alguém que está lá no Rio de Janeiro ou fora do país, que seria impossível você fazê-lo. É, sem o uso da tecnologia no sentido de fazer através de alguma transmissão streaming do tipo. Então eu penso que a tecnologia é importante, mas também precisa ser usada com sabedoria. Mesmo a questão da internet, é, eu posso e devo utilizar, mas também não é para eu ficar 20 horas por dia e algumas pessoas acabam é, até se privando da questão social por conta é, de ter toda a facilidade tecnológica. E a pandemia nesse sentido ajudou muito as pessoas a se distanciarem porque você não podia visitar a mãe porque você ficava preocupado, se eu, levar, se eu for para visitar minha mãe e ele levar eventualmente o vírus, e acontecer alguma coisa Sim. então isso criou um certo é, imprimiu um certo tipo de comportamento novo, mas eu penso que precisa ser utilizado com cautela para você também não substituir o contato olho no olho, porque isso é insubstituível Tipo, o pai na sala conversando com a filha no quarto, ou o filho no quarto pelo WhatsApp, né? Aí já Exato. é uma coisa. E que acontece, acontece. infelizmente, Edgar. É, existem até nos Estados Unidos alguns estudos e algumas clínicas é, buscando tratar as pessoas que são realmente, literalmente, viciadas no celular e, e não conseguem ter uma, uma interação social fora dessa rede. Porque também a gente tem que tomar um cuidado. A pessoa que olha lá o Instagram de alguém e fala assim, nossa, a vida daquela pessoa é só luxo e glória, né? Porque a pessoa só põe sim, luxo, sim. glória, comida, cachorro, enfim. É. A vida não é só aquilo. E isso acaba gerando uma frustração muito grande, sobretudo nos jovens. Porque ele olha e fala assim, nossa, mas... Olha aquela família que só, só, só posta os momentos felizes. Ninguém posta os momentos desafiadores. E todos nós temos, todos temos né? é, altos e baixos, é normal. Só que às vezes a rede torna isso um pouco plástico né porque ali você só coloca aquilo que é positivo quando você tá andando com o carro e fura o pneu é raro alguém falar oh, e furou meu pneu Mas quando a pessoa tá lá com o carro novo ela vai postar e assim sucessivamente então, a gente também tem que tomar um cuidado para não imprimir uma referência que é um pouco fake no sentido de que não é só aquilo a vida que é postado então, a gente tem que tomar esse cuidado certo Bom. É, algumas perguntas sobre o curso de, de coach, né? Como, como que a pessoa tem é, certeza ou tem segurança de que é, está fazendo um bom curso? E como que funciona o curso? Para que que, é, os objetivos do curso de coach? Perfeito. O processo de coach, ele busca identificar. Não, eu, digo, eu digo isso porque às vezes tem curso de final de semana, né? Que o pessoal Sim. faz. É. A, a síntese do, do coach é pegar a pessoa do estado atual e levar ela para o estado desejado. E para isso tem uma série de técnicas e conhecimentos de várias áreas que são mobilizadas. O nosso curso, particularmente, tem mais de 100 horas. A gente tem muita prática, muito uhum. exercício e assim sucessivamente. Só que a gente vive um desafio que é uma... Atividade que ela não tem uma legislação, não tem regras. Então, eventualmente, a pessoa faz... não é faz... regulamentada ainda? Ela não é não regulamentada. Então, a pessoa faz um curso de final de semana, ou ainda lê um livro e fala, eu sou coach. Ou, às vezes, a pessoa fala, não, eu nasci coach, né? Assim, eu sou de sangue. E existe toda uma teca, todo um procedimento. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado na arte do coach na Folha da Christian University. Deu aula também, né? Sim, ainda dou aula relacionada ao coach nessa universidade. Bom, quando você vai escolher, a minha recomendação é, primeiro, ver a história dessa pessoa, dessa empresa, né? E, e não só da empresa, mas a pessoa, quem que vai conduzir esse curso, como que é a vida da pessoa. É, a, avaliar, assim, é uma empresa que já está mais consolidada no mercado, né? Eu falei que a gente está há 10 anos, quantas turmas formou, uhum. é, e, e ver o quanto que aquele curso também é atualizado. Assim, a to, toda a turma a gente busca dar uma atualizada na apostila, ver o que é tendência. Por exemplo, eu faço parte do grupo de excelência em coach do Conselho Regional de Administração. Faço parte também é, da Sociedade Portuguesa de Coach, da Associação... É, europeia, de coach, mentor, então eu sempre busco estar atualizado para verificar o que está acontecendo em nível global, tanto na Europa, nos Estados Unidos, através da Florida Christian University, porque da mesma forma que as outras áreas evoluem, a área do coach também evolui. E é interessante destacar que a gente está no momento onde o coach e o mentor estão se aproximando muito. O coach, via de regra, é de dentro para fora, então eu vou extrair do Edgar o caminho que ele quer seguir. E no processo de mentoring, o Douglas vai mostrar alguns caminhos. E a minha experiência tem me mostrado, né, nesses longos de 10 anos, que talvez o ideal seja uma mescla dos dois. Em alguns momentos eu extraio da Degar, mas se eu já sei um caminho, eu posso indicar. E aí eu torno o processo um pouco mais rápido. Tanto, nem tanto que assim, a nossa próxima turma de formação em coach não vai ser só formação em coach, vai também englobar a questão do mentor e a gente vai mostrar assim, em dado momento o coach é mais interessante, em outro o mentor, em outro talvez uma mescla dos dois, porque a coisa vai evoluindo, eu também não posso é, simplesmente falar assim, é isso e pronto. E ao longo desses anos eu venho amadurecendo é, essa perspectiva, mas também vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, na né? Europa, e, e tem se esse, esse, esse, caminhado para esse sentido. E até uhum. também a experiência de quem está fazendo. Porque eu posso fazer, entre aspas, uma formação em coach rápida, como você citou aí, às vezes um final de semana, ou às vezes a pessoa até faz um processo mais extenso, uns 10 dias, e aí de repente ele já começa a dar o curso de coach. Mas quantas horas que ele tem de coach? Ele tem as práticas também pra, pedagógicas para ensinar. Então tem que levar todo, em consideração todo esse histórico. Existe alguma lei que vai Não. nesse sentido de, de, no Congresso para regulamentar isso? Teve é, alguns processos de querendo crime, criminalizar o coach. Por quê? E qualquer pessoa fala que é coach e, muitas vezes, faz qualquer coisa e pode, inclusive, prejudicar o Mas, na sua outro. opinião, seria vantajoso ter essa regulamentação. Com certeza, com certeza. Com certeza, com né? certeza. Eu sou extremamente a favor de uma regulamentação. É, já existem movimentos no mercado é, de um curso de coach também e para o nível de curso superior. Eu participei é, desenvolvendo disciplinas de um curso que está para ser lançado ainda de uma instituição de ensino superior, que pode ser um caminho, talvez para é, dar uma equalizada no sistema, é, no, na profissão, na atividade. Existem os grupos de excelência, existem certificações internacionais que buscam é, imprimir uma certa credibilidade, mas é sempre importante que a pessoa é, olhe quem é a pessoa, qual é a estrutura, uhum. faz uma pesquisa na internet, vê pessoas que já passaram pelo processo, porque, infelizmente, como não há uma regulamentação tem tanto no coach quanto no mentor, qualquer pessoa pode se rotular como esse tipo de profissional e às vezes fazer coisas não Sim. tão muito positivas se gente, nesse já sentido. Viu, né? Já viu, e Já foi... viu, já viu muito. Infelizmente vai continuar vendo, porque como não há uma regulamentação, mas eu quero fazer um alerta aqui, que às vezes a gente vê na TV o um cara que se apresentava como médico e não era médico. Sim. Então, não acontece só na atividade de coach, acontece em várias atividades. O que, que é importante? que Quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, talvez até sentindo, que ele faça uma pesquisa. Não, não dá para você, é, entre aspas, entregar a sua vida a outra, no sentido de você contar a sua intimidade, contar os seus desafios, uma pessoa que você pouco conhece ou que você não tem referência nenhuma e assim sucessivamente. Então, é importante ver qual que é o histórico profissional, se tem formação, se tem experiência, porque tudo isso vai fazer a diferença. Quais são as áreas que... Porque assim, o coach não tem... É... De todas as profissões, de todas as áreas, pode fazer, né? Qual que é a área que mais procura esse treinamento, assim, que você tem percebido? Perfeito. eu Assim, se eu pensar historicamente dentro das turmas de formação que a gente já fez... Muitos empresários é, buscam a formação até para poder lidar melhor com o seu negócio e com o seu time, porque gerenciar pessoas é um grande desafio e o coach pode ajudar nessa jornada. Eu vejo também uma parcela significativa de professores, bancários, líderes no geral, é, porque o, o líder ele busca sempre, de certa forma, pegar o time dele que está aqui e levar para um outro patamar. E ele precisa de instrumentos para isso. Mas eu também vejo muitas vezes até mães que vão buscar para conseguir é, educar melhor o filho. Eu, assim, é, é muito diversificado. Agora, se eu fosse pensar em nichos, nós temos área de business, de negócios né? o coach focado para negócios, para time, para performance. Nós temos o coach esportivo, então eu posso trabalhar, sobretudo na perspectiva. Está crescendo, né, Está crescendo na perspectiva é, mental. Infelizmente, eu vou, vou fazer uma lembrança aqui. Lembra do 7 a 1 né? Sempre Sim. falam que o time lá da Alemanha tinha lá uma equipe de coaches ajudando no sentido de treinar mentalmente as pessoas. Porque a parte física ela é importante, mas eu preciso analisar integralmente. E muitas, muitos coaches hoje, é, mais experientes, ele tem essa perspectiva de treinar a mente, de perguntar, por exemplo, quando eu estava conversando há pouco com um, um cliente, que é assim, super garra e faz, eu falei, e aí, você está dormindo? Você é, não dorme, não vai performar, eu não posso analisar, a pessoa sobre só uma perspectiva. Então, o coach ele tem esse olhar mais holístico, mais sistêmico. Não é um profissional da saúde, mas pode ser um profissional da saúde. Então, se um nutricionista vai fazer é, o coach, ele pode trabalhar com um coach de emagrecimento e passar receitas né assim do que, que a pessoa... Agora, eu posso ajudar alguém a emagrecer, mas eu não posso fazer indicações de alimento ou indicação de atividades físicas, porque existem profissionais nesta área específico no Brasil, nos Estados Unidos já é diferente. A pessoa faz lá um coach, uma formação de coach de emagrecimento e ela pode indicar alimentos. Então, também precisa se observar o que, que acontece no país e o que acontece fora. Aqui no Brasil... Não há uma legislação que impede qualquer pessoa de ser coach, mas há legislação que impede eu indicar. Eu, eu não posso chegar para um atleta e falar assim, eu sou o seu coach, você vai ter que fazer esse tipo de atividade física. Não cabe a mim. É um profissional de educação física que vai conduzir as atividades físicas. Eu posso treinar a mente, eu posso treinar as emoções, é, crenças, eu posso trabalhar uma série de questões mais comportamentais, mas não necessariamente físicas ou biológicas, porque fogem do meu escopo de formação. Agora, a gente já teve muitos médicos passaram na formação, porque, infelizmente, é, o médico ele conhece muito assim do ser humano físico, mas emocionalmente Sim. muitas vezes não, e às vezes falta esse aspecto desse trato, da empatia, da inteligência emocional, que é muito trabalhada dentro do curso. Então, o curso, é, para mim, foi um divisor de águas, quando eu fiz há mais de 10 anos atrás, e eu venho é, sempre atualizando, buscando novos conhecimentos. É uma ferramenta né? para todas as profissões. Para né? todas Por, as basic, profissões, né? porque quem que não precisa é, alcançar objetivos? Uhum. Quando eu me deparei com o coach, falei assim, poxa, existe um jeito para alcançar os objetivos? Por que, que nunca ninguém me contou antes? O que, que é interessante do coach? Não é uma fórmula mágica também, ah, me fala aí cinco passos para alcançar o meu objetivo. Eu posso falar, que pode funcionar para um mas de repente não vai funcionar para outro o coach ele tem um aspecto personalíssimo. Uhum. Então, o que, que o Edgar precisa fazer para alcançar o objetivo que ele tem dentro da realidade que ele tem? E aí a gente vai construindo e tendo ferramentas nesse sentido. Por exemplo, ferramentas de análise de perfil comportamental. Toda vez que eu vou fazer um processo de coach ou um processo de mentor, eu começo com uma ferramenta de análise de perfil, para saber como que a pessoa funciona, qual é o manual operacional dela, quais são as forças que ela tem, qual o seu estilo de liderança, seu estilo de comunicação, porque aí eu já saio na frente do processo. E eu posso pensar isso também no contexto de esporte, no contexto... É, pessoal também, as aplicações são muitas. Uhum. E, e eu particularmente sou um pouco apaixonado ainda pelo coach, mas hoje... É Abraço mais o Mentor, porque também eu já estou com uma certa idade, assim, ainda que não pareça, <risos> é, já tenho uma certa experiência de vida acumulada que permite não só eu buscar extrair o que a pessoa tem de melhor, mas também contribuir com a minha experiência de vida. E isso acelera o processo. Então, eu penso que é uma alternativa, porque todos nós temos objetivos e todos nós temos desafios. Só que você não precisa vencer sozinho, se você tiver alguém que te apoia, que te ajuda, e, e tem muita gente que provavelmente está nos vendo, nos ouvindo, e fica pensando que precisa vencer sozinho, precisa dar conta. Você pode ter ajuda de alguém, de um mentor, de um coach, ou de um profissional equivalente, que possa te ajudar nessa jornada. Porque às vezes tem um ponto cego ali que você não está vendo, e que de repente o coach vai lá e te dá o feedback, ou ajuda a tomar a decisão. O rapaz que eu atendi há pouco, ele falou assim, eu preciso de alguém que me ajude às vezes a mostrar o ponto cego, às vezes me ajuda a tomar a decisão, porque às vezes eu fico na dúvida, para cá, e para lá, para onde que eu vou, e eu preciso de alguém que me ajude a olhar e me ajude a tomar as decisões. E existe esse profissional. Lembrando, procure um profissional certificado, com experiência, para que ele também possa tomar, é, um, um, pode fazer uma parceria mais adequada com você. E é importante que tenha um match. Uhum. Você tem, às vezes você fala assim eu não gostei dessa pessoa não bateu então você vai procurar uma pessoa que, que também faça sentido para você trabalhar esse é um outro ponto importante eu queria voltar para a questão do, de recursos humanos né é, eu, eu vejo que você tem sempre falado que a gente tem que se qualificar para vida para vida toda né praticamente é. né e aí tem a questão do do marketing pessoal né a pessoa tem que fazer também o marketing pessoal né ou não sim é, hoje a gente fala muito do lifelong learning. O aprendizado tem que ser ao longo da vida. Não, não dá mais para falar assim, ai, me formei, ai, canse, parei de estudar. Não, as coisas como você mesmo destacou mudam muito rápido. Então, eu vou precisar me atualizar constantemente. Mas tão importante quanto você está atualizado, é você mostrar para o mercado que você está atualizado. E aí entra o aspecto do marketing uhum. pessoal. Quer dizer, se a pessoa faz um excelente trabalho, mas ninguém sabe... Ela não tem um valor de mercado percebido. Então, o marketing pessoal, ele vai é, permitir que você mostre para as pessoas quem você é e o que, que você faz, quais são os seus diferenciais. E é, é notório hoje que a concorrência é muito grande. Existem N outros profissionais ofertando um produto ou um serviço muito similar ao seu. E às vezes você pode ser até tecnicamente melhor do que ele. Mas se você não consegue se vender, não consegue se mostrar... Tem que avisar né, as pessoas. Exatamente. Né? Você precisa, de repente, Ai, na frente da câmera eu travo. Vamos treinar isso. Por quê? Porque a sua próxima entrevista pode ser na frente da câmera. E aí? Você vai perder a oportunidade dos seus sonhos porque você trava na frente da câmera? Se você trava na frente da câmera, vamos treinar para você conseguir. Fluir isso. E isso, eu estou dando um exemplo aqui da câmera, porque eu estou na frente hum. de uma câmera, ou de duas câmeras. Mas é em tudo na nossa vida. Se você trava em alguma coisa, vamos desenvolver essa habilidade, porque essa habilidade pode ser aquilo que falta para você alcançar o seu grande objetivo. Ou ter o seu salto na carreira, ou o seu salto no relacionamento. Onde tem adversidade, tem também uma semente de aprendizado. E essa semente de aprendizado pode gerar frutos inigualáveis na sua história, na história da sua família, na história da sua empresa. Então, se você tem desafios, você está no caminho certo, porque sempre vai ter. A grande questão é como você vai lidar com eles. Sim. E às vezes, se você não está conseguindo lidar sozinho, não há desmédio nenhum em pedir ajuda para um profissional. Existem muitos profissionais dispostos. Se eu estou, sei lá, com dor de barriga, passando mal, eu vou no médico. Se eu estou com uma dor de dente, eu vou no dentista. Se eu preciso cortar o cabelo, eu vou no cabeleireiro. Por que quando você tem as suas inquietações internas, ou quando você não está conseguindo alcançar o seu objetivo, que você não procura um profissional que é especializado nisso? Na minha mente não faz muito sentido a pessoa querer fugir desse tipo de profissional. Se eu preciso é, divulgar a minha empresa, eu venho aqui no jornal, porque o jornal tem um alcance muito considerável. É, não faz sentido eu ficar na janela da minha do meu empresa somente gritando para as pessoas virem, ainda que tenha gente que faça isso. Você pode alcançar um volume muito maior de pessoas se você vai para uma mídia especializada, como é o jornal. Então, para cada necessidade, existe um tipo de profissional. E o coach, e o mentor, ele existe e ele pode ser utilizado. E existem várias opções. Algumas pessoas, Edgar, me falam assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Há pouco, o atendimento que eu fiz às 13h30, foi uma moça lá do Rio de Janeiro, professora de inglês. Ela dá aula particular de inglês. E ela se inscreveu num programa que eu faço parte, que chama-se Nós por Elas. É um programa de mentoria, gratuito. Acontece a cada dois meses. 500 mulheres são selecionadas e 500 mentores doam 5, 6 horas do seu os so, so, dois meses como forma de ajudar essas pessoas uhum. então recentemente eu ajudei uma moça que é aqui tam, do, da, co, da companhia Suzano e, e são pessoas que às vezes têm renda e às vezes são pessoas que não têm uma renda mas que querem fazer alguma mudança e percebe que precisa de ajuda então esse programa de mentoria procura colocar aí na internet agora nós por elas a cada dois meses aparece então todas as mulheres que se cadastram, tem lá um perfil pré-estabelecido ela pode se inscrever e ter acesso a esse tipo de atendimento. Porque tem muita gente que quer ajudar. Então, eu me programo, eu dou... Se a cada, né? É, é, um trabalho voluntário. Uhum. Então, às vezes a pessoa fala, ah, você não pode ajudar com dinheiro tal. Às vezes é mais desafio de... Ah, você não pode ajudar com uma hora, duas horas, cinco horas. Começou com quatro, já está em cinco o programa. E a gente doa, e, e assim, é muito bacana, porque às vezes a pessoa está um pouco desorientada e você começa a dar alguns feedbacks, ela vai fazendo alguns ajustes. E às vezes não é uma, um ajuste tão grande na vida, é um ajuste de carreira, é um ajuste no relacionamento, é um ajuste num cargo novo que a pessoa está, como que ela vai se posicionando. É, é um trabalho muito bacana e eu fico assim, muito satisfeito com o trabalho que eu faço. Douglas, estamos chegando já no final, eu não fiz nem a metade das perguntas que eu estava prevendo aqui para fazer para você. Me convida que... de novo, o então. O bate-papo é bem bacana, mas <risos> tem uma pergunta, alguém do WhatsApp que fez, eu vou ver se eu acho aqui, sobre a questão de adiar as tarefas, né? a pessoa tem uma tarefa para fazer e não consegue fazer no dia, vai adiando, ah, amanhã eu faço, vai ver, vai ver, já passou o prazo, como que a pessoa consegue é, combater esse tipo de problema? Tem alguma dica que você pode dar, alguma orientação? Sim. Isso se chama procrastinação. procrastinação isso. É uma palavra grande até desafiadora de procrastinação, falar. Procrastinação, é verdade. Procrastinação. Normalmente, a pessoa procrastina, por quê? É uma atividade que ela não gosta de fazer. Ou ela tem ganhos em não fazer. Só que ela precisa definir algumas prioridades na vida. Por que será que eu não quero fazer essa atividade? Eu não gosto de fazer... Tem alguma coisa que me chateia nela. Como seria se eu talvez mudasse? Se é uma atividade que eu não gosto muito. Vou dar um exemplo. Eu não gosto muito de lavar a louça. Aqui, falo para vocês. Mas, se eu tenho que lavar, eu vou logo, lavo e fico livre. É, na nossa vida, a gente sempre tem o bônus e o ônus. Vou, vou contar mais uma coisa. Pior que está gravado, hein? Eu adoro dar aula, mas não gosto de corrigir prova. Mas, se eu quero ser professor, eu tenho que corrigir prova. Ou eu terceirizo esse processo, se for uma prova de teste eu posso fazer isso, mas se for uma prova dissertativa eu tenho que ler. Então eu posso, é, eu vou, se eu vou dar aula eu vou ter que corrigir as provas. Faz parte do processo, então eu tenho que pagar o preço. É, todo mundo de certa forma quer a sobremesa, mas não quer comer o prato principal. Você, para alcançar a sobremesa, você vai ter que pagar o preço. E as pessoas também precisam aprender a pagar o preço das coisas. Às vezes a pessoa olha aqui para a internet e fala assim, nossa, que fácil, o Edgar fica ali, ele faz as perguntas, a outra pessoa responde. Mas e o tempo da pauta? E o tempo de contato? Tem todo um processo que é feito. Então, se a e pessoa... Pesquisa, né? É, se a pessoa quer alcançar algum objetivo maior, ela vai ter que pagar o preço. E pagar o preço significa também fazer algumas atividades que você não te dá muita satisfação. E aí você vê, eu, é possível terceirizar? É possível você terceiriza. Se não é possível, você vai ter que fazer. E por favor, começa a fazer logo. Ou você pode fazer uma estratégia muito simples para tornar aquela atividade também não tão desgastante. Eu ainda dar o exemplo da louça. Vamos supor que a pessoa não gosta de lavar a louça, mas tem que lavar a louça. Porque dá para imaginar uma casa onde ninguém lava a louça, mas ela gosta de escutar a música. Então o que ela faz? Põe a música e vai lavar a louça, você fica tá lá cantando e lavando, pronto, transforma percebeu, ativ... né? Que é, transformou uma atividade que não era tão prazerosa numa atividade prazerosa. Você também tem essa, essa possibilidade, esse recurso. Então, você pode terceirizar, você pode transformar, você pode priorizar, você pode mudar. Então, existem caminhos. Agora. Pare de procrastinar porque a, a conta chega. Toda vez que você está procrastinando, você está sacando um dinheiro aí do seu futuro de certa forma que vai fazer a diferença. Agora é possível ter pensamento positivo para você fazer as coisas. Como que é? Como que é esse exercício de ter esse pensamento positivo de tudo que você vai fazer? Colocar ali o, a positividade na, na, nas coisas. Tem um livro do Napoleão Hill que ele fala. É, basicamente, o um livro todo sobre essa ideia de pensamento positivo. É, eu recomendo fortemente que as pessoas busquem transformar as situações, por mais desafiadoras que elas sejam, numa perspectiva positiva. E aqui não é a ideia de transformar que tudo é cor de rosa, tudo que acontece é maravilhoso. Mas, por exemplo, a pandemia não é algo positivo. Mas o que, que eu aprendo com a pandemia? Olha, agora... As pessoas usam a máscara, as pessoas têm o, o, o uso do álcool, higienizam melhor as mãos. É, nós aprendemos, muitas pessoas aprenderam a ser mais econômicas, aprenderam a usar mais os recursos tecnológicos, por exemplo. É, uma das plataformas que eu utilizo para ensino à distância é o Teams lá na FATEC. Até então, eu não conhecia o Teams antes da pandemia. Mas depois da pandemia eu conheci o Teams. E sabe, quando eu fui dar a palestra na Hyundai, foi pelo Teams. E se eu não soubesse? Então, quando chega algo novo, é momento de você aprender. E, e esse aprendizado ele é importante. Então, se você tem uma, uma diversidade na sua vida e você tem a mente positiva, você pega aquela diversidade e gera ela em oportunidade. A pessoa fala assim, conta de luz aumentou. Isso é negativo. Como que eu transformo isso em positivo? O que, que eu posso fazer para ser mais econômico? Daqui a pouco passa esse período, mas eu me tornei mais econômico. Tem um livro, eu não vou me recordar o nome agora, mas ele fala a vantagem da desvantagem. Um exemplo. Uma pessoa que passou por uma pobreza muito grande quando jovem, normalmente ela cresce, Aprendendo a lidar melhor com o dinheiro, com os recursos. Do que aquela pessoa que teve muita abundância e de repente perde essa abundância e acontece muito e a pessoa não consegue viver. Algumas <risos> chegam até a tirar a própria vida, porque estavam nem de um padrão e não consegue viver com as limitações. Mas aquela que viveu com limitações, quando ela começa a prosperar, ela consegue gerenciar melhor tudo aquilo. Então sempre que você estiver numa situação mais adversa, o que, que eu aprendo? Se você carregar essa mentalidade mais positiva, o que, que tem de positivo nisso? Poxa, eu levei uma multa porque eu estava correndo. O que, que eu tenho de positivo em levar uma multa? Eu preciso pensar que melhor ter levado uma multa do que ter sofrido sofrido um acidente. Pô, essa multa, na verdade, é um feedback que eu preciso maneirar no, no, meu, no meu acelerador. É que eu estava atrasado que você está se justificando? E se você saísse mais cedo? Então você precisa começar a equacionar. Mesmo a multa, ela pode ser positiva. Eu sei que ninguém gosta de pagar multa ou imposto de renda, né? A gente passou a pouco do imposto de renda. Aí as pessoas se reclamam: Meu Deus, quanto que eu pago de imposto de renda? Que bom que você paga imposto de renda, senão que você está ganhando bem. Porque tem gente que não paga. E a pessoa que não paga é porque a renda dela é muito baixa. Então começa a transformar e agradecer melhor as situações, mesmo. As adversidades. Douglas, queria muito te agradecer a sua presença aqui. Passou rápido demais aqui a nossa entrevista. Eu me empolgo também para falar. Vou Professor con... se empolga. Vou te convidar para você vir outras vezes aí falar de outros assuntos bacana nas suas entrevistas. E aí o que que você a sua mensagem final para a gente encerrar. Bem, como mensagem final, eu quero deixar aqui para que você continue acreditando nos seus hum. sonhos. Por maior que sejam as adversidades. Por mais desafios que tenham na economia, talvez na sua família, talvez traumas emocionais, talvez questões financeiras, questões políticas, eu não sei qual que é o desafio que você tem ou a pedra que você carrega, mas eu quero te dizer que existe sempre uma solução, ou até mais de uma solução, mas para isso primeiro você precisa acreditar em você. Você também precisa soltar algumas coisas, você não precisa carregar o mundo nas suas costas. E por favor, cuide de você, cuide da sua saúde, cuide dos seus pensamentos, da sua alimentação, da sua saúde e não fique acanhado em pedir ajuda. Quanto mais portas você bater, mais portas vão se abrir. Peça ajuda e você pode se surpreender com os resultados, acredite. Obrigado, Douglas, então, mais uma vez. Queria agradecer a Nair Bassi, quase que eu esqueço da Nair, mas está aqui a Nair Bassi sempre assistindo a gente, obrigado mais uma vez. E a Águida Albuquerque também, que falou muito bom, uh, falou da entrevista aqui. Obrigado, então, mais uma vez. Um abraço para Agradecer elas. a todos vocês que acompanharam aqui essa entrevista, e vai vê-la também depois no canal do YouTube no portal do Jornal Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.